Game Grátis é uma comunidade onde a galera busca e compartilha jogos grátis por tempo limitado. Mais do que isso, eles têm um time que caça as melhores promoções de jogos, acessórios eletrônicos e tudo que a gente gosta. O legal é que você pode se inscrever para receber tudo em tempo real: no WhatsApp, Telegram, Discord e outras plataformas e comprar tudo sempre pelo menor preço. Os descontos que eles reúnem no site são realmente incríveis. O link para conhecer o trabalho deles está na descrição. Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database, eu sou a Monique Alves, e hoje a gente vai assistir a um fangame, que eu não sei se está sendo desenvolvido ou se é só, é só um conceito de make, que é chamado Castle, que é inspirado em Resident Evil Village, e a gente vai dar uma olhadinha nesse projeto, e é o Resident Evil Village em pixel art, eles chamam de 2.5D The Make. Então, a gente vai dar uma olhadinha nesse projeto. Antes, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like. Gente, sério, deixa o like. Eu tô suplicando, eu tô implorando. Você quer que eu ajoelhe? Aí você não vai me ver aqui no vídeo. Então, por favor, deixa o like. Tá bom? Finge que eu tô ajoelhando, tá bom? E, por favor, comenta, compartilha. Bora engajar pro YouTube poder entregar. Bora engajar pro YouTube... In in integra... Entregar. Bora engajar pro YouTube entregar. Tá bom, gente? Por favor, eu tô pedindo de coração pra vocês, pra vocês me ajudarem, porque tá difícil ultimamente, viu? Gente, eu tô dando uma olhadinha aqui no projeto, né, e ele tá escrito como assim, ó. Ele, a descrição dele aqui no YouTube, no vídeo, é o seguinte. Que Castle é um projeto demo construído do zero, como uma forma pra ele aprender Unity, né, a pessoa que tá criando, que é o Robins... O nome do canal é Robins Nest, né? que é para ele poder aprender Unity e entender como que se cria um título, né, um jogo do começo ao fim, né? E aí ele fala para ficar de olho, né, em futuros títulos originais também. E ele falou que Castle é um projeto de fã, sem fins lucrativos e só para entretenimento. Tem até um link para você jogar, né, essa demozinha do Castle, se vocês quiserem que eu traga. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber, mas hoje a gente vai dar uma olhada nesse videozinho e aí qualquer coisa a gente tem que, sei lá, fazer uma live? Vamos ver, vamos ver, vamos descobrir, gente. A, a sinopse é, eles levaram sua filha, agora você deve fazer o que for preciso para recuperá-la, referindo ao item, né? Então, vamos dar uma olhadinha aí no vídeo agora. Então vamos lá, gente. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse fangame chamado Castle, que é inspirado em Resident Evil Village. Eu vi que tem um outro videozinho também que tem a de Mitresco. Então a gente vai ver esse agora e vai ver o outro em seguida, tá bom? Bora lá então! Rose, where are you? Rose, cadê você, Rose? Ah, que bonitinho! Ai, oh, eu quero jogar! os as salas do castelo de Vincrespo. Ó, oh, dá pra ver a cara do Ethan, gente. Olha que bonitinho o Ethan. E recupere sua filha. É o Ethan em pixel art? É em pixel art. Ó, oh, um anel do olho, que é um item que tem jogo. Ah, é as ah, bruxinhas! Ah, well, Ethan Winters. Let's see how special você you... Que fofo! Não, pera, pera, deixa eu voltar ali, Peraí, aí, rapidão. Well, Ethan Winters. Pera aí, eu quero ver as bruxinhas. Procurando a Rose? Well, well, Ethan Winters. Let's see how special you are. Ah, que bonitinho! Versão Kawaii, gente, do, do Village. É um jogo por Brian Hong, gente, o criador é o Brian Hong, tá? E aí vai, né, sair pra PC, né, em breve para PC e Mac. Agora a gente vai dar uma olhadinha no outro vídeo que tem desse projeto. Só pra agradecer a Raid, gente, eu tô gravando o vídeo. <risos> Obrigada, Thunder! Gente, retribuam aí, tá bom? <risos> é que eu muto mesmo, quando eu tô ajeitando as coisas, eu muto pra ficar fácil de cortar depois. Bom, gente, vamos dar uma olhadinha agora que ele colocou a ele fez a, a cutscene, né, da Dimitrescu, de quando você vê a Dimitrescu no castelo a primeira vez. E é quando o Ethan é levado pelas pelas filhas da Dimitrescu, né, para encontrar com ela, e ele fez a cutscene. É, eu vou deixar também o link na descrição para quem quiser baixar né, essa demozinha, e de novo, se você quer uma live dessa demo, me avisa, que aí eu, eu dou meu jeito de instalar. Vou conseguir? Não sei, porque eu sou burra com essas coisas. Mas vamos lá, gente, vamos dar uma olhadinha nesse segundo vídeo aqui? Vamos lá. As mosquinhas. É tipo o Chrono Trigger, né? Mas <risos> ele é um meio um 2D que é dois ponto cinco D, né? Man mud. <risos> <risos> Ai, que bonitinho, gente. Resident é tipo aí. <risos> <laughs> Mother, I bring you fresh prey. You are so kind to me, daughters. <laughs> <laughs> é legal, Britinho, né? Now, let's take a look at him. Wow. Well, well, Ethan Winters. O William piscano. You escaped my little brother's idiot games, did you? Let's see how special you were. Yasmina da Resta. A gente tá vendo agora a cena acontecendo, né? Vila de terceira pessoa, só assim, né, gente? Hum. Starting to go a little steady. Then let's devour his man flesh quickly, mother. I am the one who captured him. Não, não, Não gosto de mofo, né, dele ter noita. Mas later, well, bem. para <risos> <risos> Ah, coitadinho I Agora eu fiquei com mais dó, gente. Ele é muito bonitinho. Oh, cuidado com what you wish for, Ethan Motors. Né, agora dá mais dó ainda, gente. Uh, uh, uh, uh, uh, what are you doing? Ah, ela fazendo nela, rodando o lencinho. <risos> <risos> que bonitinhas! <risos> Ai, gente, eu adorei! <risos> gente, os fãs fazem tudo mesmo, né? É um bagulho absurdo, né? Os fãs fazem tudo. Gente, a Capcom... A Capo tem muita sorte da, da fanbase, sabia? Que ela tem de Resident Evil, de verdade. Olha o que esses fãs fazem, sabe? É muito incrível, é muito incrível mesmo. Eu, eu adorei, eu achei muito fofinho, gente, vocês. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam que eu quero saber. Gente, eu também vou deixar na descrição o canal do criador e esses dois vídeos, o, o link original desses dois vídeos, que a gente assistiu, e lá eu acho melhor deixar o link da, da demo para vocês baixarem lá mesmo, tá? Então vai até o vídeo, dá um like, deixa um comentário, deixa um feedback pro criador, né? Então, você pode baixar a demo a partir do link dos vídeos originais. Já se inscreve no canal dele também, tudo mais, para dar uma força, para ver se é, ele termina né, esse projeto. Né? Eu, tô, eu achei bem incrível, e vocês? O que, que vocês acharam? Lembrando que se você gosta do Resident Evil Database, você já é inscrito aqui? Você já deixou seu like? Você ainda pode apoiar também a gente, você pode ser um padrinho ou madrinha em padrinho.com.br barra a partir de R$1,00 por mês no cartão de crédito ou R$3,00 no boleto, se eu não me engano. Você também pode ser membro aqui do nosso canal do YouTube, clicando no botãozinho Seja Membro aqui embaixo. Se o botãozinho não estiver aqui, tem link na descrição, tem um redirecionamento aqui também. A partir de 2,99 por mês, você tem acesso a várias recompensas ou se você assiste as nossas lives lá no site roxo ou nunca assistiu e quer começar a assistir, você pode ser um sub a partir de R$8,00, eu nunca sei se é R$7,90, R$7,99, porque eu já esqueci completamente, e aí você pode ser um sub lá, ou se você assina o serviço Amazon Prime, é só você vincular a sua conta do Amazon Prime lá na plataforma, que aí você consegue dar o seu sub prime pra gente, sem gastar um centavo que seja a mais. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau!